a nueva canção é também um poema de Vinícius e Toquinho que eh, passa em Rio de Janeiro, em la praia de Ipanema e é quando passa a noia e esses dois bohemes pois, disfrutam de las de las vistas da praia, com o decorado das de curvas da bella donna, é bela mulher. donna, bella donna. Então, não sei sé si se cantar ou se si recitar. Então, vou recitar como um poema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça no corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Viva o Brasil!